atende a duas perguntas formuladas pela nossa plateia aqui, pelos nossos assistentes tá? Essa pergunta também vale para uh, pergunta formulada pelo Edson, claro, da PNASOM e também pelo Daniel Franco, do Instituto Falcon Power Alguns especialistas têm afirmado que desempenho é comportamento inútil. Dentro desse conceito, como vocês entendem a garantia e a vida útil da pintura? Complementando então com as perguntas dos nossos amigos, para garantir a vida útil da pintura, depende da tinta, da qualidade do perfil ou do processo de pintura. E acrescentando, quem responde pela vida útil e principalmente pela garantia dos produtos? acho que a pergunta é para todos. Quem se está primeiro? Valeu, Eduardo, primeiro. Bom, é uma pergunta complexa, né, porque acho que é a dúvida praticamente de todos. Então, é, quem é a responsabilidade da garantia? Né? É, se a gente for avaliar do ponto de vista que a gente primeiro tem um perfil de alumínio, como foi colocado, que tem uma liga de alumínio. Segundo, tem um pré-tratamento que aí tem o fabricante do pré-tratamento. É, terceiro tem a tinta em pó, que é o fabricante da tinta em pó. E quarto, o aplicador de todo esse processo, que no caso é a pintura. No caso, é, aqui a gente está representado pela Isicola. Com tudo isso, quem é responsável pela garantia? Eu acho que cada um tem a garantia do seu produto, no caso nosso que é né, fabricante de tinta, garantir que ela atenda as normas e especificações. E mais do que isso, a gente tem um selo também, no caso do e outras normas também, que nos garante que o nosso produto está homologado e atendendo a essa especificação. Então é um pacote como um todo, né, que tem que ter essa garantia. É, com tudo isso, acho que eu posso passar um pouco aqui para todos, acho que a QualyCoach colocou muito bem isso, ela tem um selo que ela garante que o produto que está sendo utilizado em todo esse processo, que é o, a liga do alumínio, controle da liga, pré-tratamento, a pintura pó e o aplicador que é a pintura tem um controle de tudo isso e aí consequentemente todos eles têm responsabilidade pelo negócio. Alguém quer complementar? Qualquer como como qualquer marca de qualidade de produto não se compromete nunca em uma garantia de, de, de determinado tempo de. Uso. Un, un producto Qualico tiene una durabilidad de X años. Eso es ningún, ninguna marca de calidad lo hace. Es ya el, La marca de calidad lo que da es eh, herramientas para poder digamos, eh, garantizar que el producto que yo estoy vendiendo, en este caso el aplicador que es el, el, el, el que vende el producto ya terminado, habiendo ya trabajado en conjunto con el fabricante de pintura, el fabricante de pretratamientos y el fabricante del aluminio, pues eh, garantizar, puede garantizar que el, el desempeño va, es, un, es un producto de alta calidad y el desempeño va a ser bueno. Pero no se puede decir, no, el producto para ¿cuántos años se garantiza? No, porque además... Hay tantas, hay muchísimas variables que influyen en el desempeño final de un producto. Ya no solamente eh, en cuanto a cómo se ha realizado la aplicación, se ha usado la pintura, luego ya el eh, montaje de un producto, de, de, de una perfilería en, en lo que es ya en obra, pues ahí depende de cómo se manipule, si se le daña, si se le sale, se Provocan defectos en el recubrimiento que luego a la larga pueden llegar a dar problemas. Y eh, tanto el fabricante de pintura pues, era una pintura buena, el pretratamiento era correcto y la aplicación era buena. Y a lo mejor en el futuro, como, como cualquier marca de calidad de producto, no se compromete en una, nunca en una garantía de, de determinado tiempo, es decir,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 pode comprar a melhor pintura, por exemplo, no mercado, mas se não colocar um silicone neutro, por exemplo, onde tem o corte e impedir a penetração de uma oxidação ou uma corrosão filiforme, aí você pode usar a melhor tinta, o melhor tratamento químico, o melhor sistema uh, de certificação, o melhor alumínio, o melhor fornecedor de... o melhor prestador de serviço, em casa nosso, ou outros, mas o problema é do seradeiro. É do fabricante dos Escortes. É do a seguinte pergunta. Existe alguma restrição de uso da pintura por ser pó sobre pó na aplicação em colagem estrutural de vidros? E vou até além. Existem tintas mais indicadas para colagem de vidros? DNC, poliuretanos. Ah, Depende do país. Ah mas é poliéster, é caso de epóxicos é, e híbridos, como você perguntou é uma mistura de poliéster e epóxicos mas para perfil alumínio para arquitectura lógico, onde é colagem de silicone não vai, não pode ser utilizado, justamente como você falava por porque a molécula de epóxica ela, ela, ela tem um problema de eh, degravação para os ultravioletas por isso que o eh, teste de interprimo acelerado justamente gravaria que Perda de brilho. E a perda de brilho só se dá por degradação do polímero, do polímero. Porque a tinta classe 1 é diferente da tinta classe 2. O estándar classe 1, classe 2. São polímeros diferentes, são ramificações diferentes. Por isso é que é muito importante desde o intemperismo acelerado, de temperismo natural que não faz mas justamente porque são tintas poliésteres, não, é? não há uso de híbridos, de um copolímero de epóxico ou epóxico puro, arquitetura não proibida. Há alguns países, há algumas pessoas, eu já vi, a maioria a Qualicode, eu falava anteriormente, ela une, fabricante de tinta, une ou junta a parte de e aplicador, isso é uma linha contínua. Por isso que é extremamente importante. tinta é importante. Totalmente, por fim, se me dá ancoragem a mim. Eu dou ancoragem a la silicone. Por isso que eu preciso ter melhor polímero, fórmulas controladas, rastrabilidade do polímero. Você não pode trocar materias primas, de um produto para outro. É proibitivo, justamente porque tem garantias e certificações. Também, é o que estamos falando aqui de ceras, é proibitivo usar ceras. Muitas vezes, para baixar brilho nas tintas, usam ceras refloradas. Então, hoje, 150 matérias-primas aprovadas para fazer tintas de arquitetura. Ninguém está autorizado a usar nenhum tipo de, de material que não tem nessa lista. Por quê? Porque foram todas testadas. É, tem muita informação é, segmentada que a gente precisa aglutinar para orientar melhor o consumidor final, quer dizer, é o cliente, né, o aplicador, o transformador, os especificadores, os consultores, consultoras. Então, o desafio para a BAU, para a FEAL, para vocês, fornecedores, Talvez aqui já avance uma proposta de, de formar um grupo, né? tem o um aspecto da norma técnica. É, é, já existem os grupos de norma técnica discutindo isso. Mas transferir, é, transformar é, é, o que está na norma, que muitas vezes não é palatável, é, para um manual, para uma guia de orientação, eu acho que fica aqui é, um legado desse evento é, de provocar e, e talvez a gente fazer uma união de esforços para que a gente tenha um manual é, dando o pé né? dando o ponto específico. É, do nosso cliente e saber o que fazer e o que não fazer. A questão de direitos e deveres. E para fechar uh, os três pilares, eu olhei criaria um quarto: que é a responsabilidade do usuário final de acatar a recomendação de limpeza periódica de uma obra. Isso vai estender a vida útil do, do EPU. E é, eu não vejo isso. A primeira obra que eu pintei com tinta na época do poucos. Um amarelo, um prédio da Panela, ali um prédio da Panela, ali da Panela. Foi feito um, um, um tracking ao longo dos anos, e ele continua lá. É, mas todos os é, requisitos foram um tipo de, de, de manutenção dele isso quase não só para o como para a organização. Paralelamente, a FEAL já terminou agora, na fase final de diagramação, a questão do conteúdo, o manual de uso e conservação já adaptado uh, com a participação da VAL, da Bivir, da, da Bravidro, né, colaborado com a gente nesse, nesse, nesse trabalho. E vai ser lançado agora para o mercado também. O manual da FEAL atualizado. E isso vai também, uh, uh, dar as uh, responsabilidades, Uh, para o usuário, para o fabricante, e todos os clientes, né? É... Nós temos uma tendência histórica né, de usar uh, cores de, com alto, alto brilho. Um, um primer né, para fazer uma certa remoção do substrato da pintura né, uh, uh, antes de fazer a, a colagem. Isso é uma prática bastante usual. E né? uh, uh, eu acho que ela precisa ser esclarecida. Né? Se eu faço isso e faço o teste de colagem, então vale eu aprovar aquela tinta? Ou eu posso ter, com o tempo, enfim, consequências não esperadas, apesar do teste ser realizado? Que venha de problema da, da ancoragem do silicone, no caso usando alguns tipos de selo. No caso, quando é tinta também semibrilho ou acetinado, a Axe utiliza uma tecnologia para fazer essas tintas é, ficar com efeito acetinado? que é a utilização de duas resinas e quando ela é misturada por efeito de, de compatibilidade ela gera um efeito acetinado. Consequentemente a gente deixa de usar é, aditivos à base de cera, a gente não usa a de cera. Então por isso que a gente consegue fazer tintas celebres ou acetinadas, é, que também atende a classe 1, 2 e 3 e pode ser utilizado como colagem de beijo. Então, o mais importante para colagem de vidro é a tinta, no caso, nós como Arx, todas as nossas tintas que atendem classe 1 e 2, elas atendem a colagem de vidro. Classe 3, a gente toma cuidado, porque como eu comentei, ela é o um fluorcarbono, ela também é uma tinta antiaderente, então não é recomendado, no caso, apesar de ela ter uma alta durabilidade, 10 anos de Flórida, a gente viu, mas ela não é recomendada para colagem de vidro. Porque ela é como se fosse um teflonado, uma frigideira que a gente compra de teflon. Mas ela tem alta resistência em peso. Então, classe 1 e 2, é, voltando aos é testes que a Qualicolt faz, é, no caso da Axo a gente garante toda a colagem vidro. Tanto para tinta brilhante e acetinada por, por essa característica de isenta de qualquer tipo de, de aditivos à base de selo. E se a obra foi lá em Manaus, na Amapá, onde seja? É a muito maior. Talvez uma saída seja o seguro, Alessandro. Então eu queria passar para você assim. Bom. Afinal, quem assume a responsabilidade? De novo, para fechar. Ninguém. <risos> <risos> a a, a, a vida útil do produto é com certeza um elemento um muito importante. É, é como é, eu faço alguma vez, por exemplo, também para, para os meus meninos na fábrica. Uma vida útil é o que é. Se eu todos os dias vou no restaurante, no McDonald's e como só porcaria, a minha vida útil provavelmente é muito baixa, certo? Então se eu curo das coisas, curo de mim, a comida, faço academia, faço... tento de fazer um o melhor para mim, com certeza a minha vida útil aumenta. Então também isso depende de uma escolha. Então sou eu que faço uma escolha do, do meu futuro essa vale a mesma coisa, uma regra de vida, mas vale também nas nossas atividades. Então, não, não é tem fornecedores, é de, fornecedores de pintura, é aqui no Brasil, por exemplo, oferece é 12 anos de garantia, né? mas baseado em quê? Onde se as tintas são garantidas, por exemplo, por cinco 5 anos, como vai dar? O que, é que vai dar? O que significa? Huh? Então, o, a vida útil para nós, pra, eu posso dizer para mim, é, para a é a minha escolha do fornecedor. Eu faço uma escolha, compro uma tinta cara, compro um produto caro, pago uma, uma certificação e sugiro aos meus clientes de utilizar um tipo de silicone ou de não fazer uma escolha da tinta. Então eu ajudo o meu cliente a ter uma vida útil do produto maior. Em termo de tempo, eh, não existem quintas eh, que podem ser garantidas para 50, 60 anos. É? Eu, eu lembro de uma conversa que tivemos com o nosso cliente, que ele falou, um cara que compra um apartamento e paga 40 anos de, de, de prestação, e a janela acabou, a garantia a virava lá atrás, provavelmente, nos é primeiros 5 anos. Não. Então, nós, por lei, temos que dar 5 anos. A escolha desse código é de ter tintas de classe 2 no nosso portafólio, vem toch, pronto de ok? classe 2. Então a garantia é de 10 anos, não é mais de 5. Eles estão para nós garantias de 25 anos, uso interno e 20 uso externo. Tá? Mas é claro que eu tenho que pensar ao. Na ao produto químico, tem vários elementos. Se então, nós reconhecemos uma, uma, uma vida útil, vamos dizer, é, não do produto, mas data uh, garantia, porque se responsabilizar, não saber o que vai acontecer aqui há anos e é Então, é um padrão também, eu não dar 10 anos de garantia. O seguro, onde é que entra? O seguro entra no momento onde teve uma falha na história que eu fiz, ou um erro de processo. Então, Coloquei menos produto químico, ou mais produto químico, ou coloquei uma tinta muito rara. O nosso seguro cobre desde a entrada do material na nossa fábrica até a colocação. Eu faço um exemplo, se amanhã acontece um problema numa uma nossa obra, que, é que realmente se demonstra que a responsabilidade foi do tratamento, da cultura, foi minha responsabilidade. O axonal não deu nada, a hidrateca não deu tudo certo, a dona corre está correta, mas tivemos um problema de aderência, eu errei a temperatura do forno, vamos supor, eu mando, aciono o seguro, aciono a mão de obra, o seguro cobre a mão de obra para remover a obra, o material da obra, compro o material novo e reposiciono o material e a re-instalação. Okay. e temos uma parte do seguro que cobre também os prejuízos financeiros que a gente uh, minha parte quero agradecer a presença de todos agradecer aos palestrantes, aos debatedores enfim, pela, pela gentil paciência a gente está aqui eu acho que é uma coisa uh, que a gente precisa continuar fomentando Bom, uh, eu agora para encerrar antes do cocktail, eu gostaria de convidar o senhor Adeval Menegso, que para quem não sabe, ele também, eh, o Alessandro falou que nós temos dois sócios na Itália, mas também temos né, um sócio brasileiro que é o senhor Adeval eh, Menegesso, aqui na Escola, para a palavra final, de um cerramento, um convite para o membros. Boa noite a todos. Uh, primeiramente eu queria você rápido, viu? Eu queria <risos> agradecer a todos aqui, é uma ótima de honra a presença de vocês aqui. O, eu queria prestar uma homenagem ao senhor André Messi, que estava aqui, que precisou se retirar. Porque eu comecei no, na área de acabamento de alumínio através do senhor André. Tem muita gente aqui que não tinha nascido ainda. Foi em 1966. <risos> E o, o André fez a primeira anotização mecanizada naquele tempo. As organizações eram todas manuais, e ele me contratou para que eu fosse o. que eu fizesse o projeto, já já, já era tirado naquele tempo. Fizesse o projeto e fizesse a gestão da anotização da, da dele. Eu prometi essa homenagem para ele. E, como eu sei que nós estamos filmando, nós vamos enviar o um filme para ele. Eu agradeço muito ao senhor André por tudo. Aliás, em função disso é que eu estou aqui hoje. E eu trabalhei durante 20 anos na Alcan e durante 20 anos eu estive na bala com o Ayrton, e comecei com o Jorge Henrique, que ia junto comigo, e nós fizemos todas as normas de acabamento, de pintura. E nós, uh, eram, na época, isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era o único segmento do alumínio que tinha normas técnicas. Os demais eram todas incompletas, uh, eram difíceis, inclusive, de encontrar. E eu tive, durante todo esse tempo, muitas decepções. Porque o um brasileiro, uh, na área do alumínio principalmente, eu sempre notei uma ela refra... Ele era refratário a qualquer conversa, qualquer discussão sobre a equalidade. Mas eu continuei insistindo, insisti muito, terminei o trabalho, hoje o trabalho já está completo. E quando eu fui convidado pelo, pela DFV e pela SART para participar dessa sociedade, eu aceitei. Apesar da minha idade, eu aceitei o desafio porque eles estavam me oferecendo qualidade, segurança de aplicação, garantia na aplicação através de uma apólice e respeito ao, ao cliente, cumprindo os prazos de atendimento pré-estabelecidos. E hoje, a minha maior satisfação é ver essa mesa, essa nada praticamente no mercado, discutindo qualidade. Coisa que eu tentei fazer isso há 40 anos atrás. Isso para mim é a maior satisfação. É mais importante, creio, estou falando de coração, é mais importante do que o dinheiro que eu sei tenho, tenho certeza que eu vou ganhar na Isicola. Realmente, eu agradeço a vocês e peço, não desisto, vamos relevar essa qualidade que nós... Vamos vencer, vamos ser os melhores do mundo. Obrigado.